causa do resultado das eleições, mas também existem milhares de pessoas que estão tristes pelo resultado. E nós, como igrejas do Senhor, qual é o nosso posicionamento mediante ao resultado das eleições? Eu fico com um conselho, e oriento você também a ficar com esse conselho que disse o apóstolo Paulo... Em primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2, ele mandou nós orarmos por todos os reis e autoridades eclesiásticas e políticas para que vivamos em paz. Então siga esse conselho, porque o Salvador da pátria, o Salvador do mundo, não é homem, não é a política, mas sim o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, descanse. O teu coração, a igreja sempre vai triunfar, sempre vai avançar, independente dos reis das terras, independente da política da terra. A Bíblia diz que as portas do inferno não hão de prevalecer. Se você crer, essa promessa é para a tua vida também, vou pedir a você para compartilhar esse vídeo.